Curação. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso bico papel Seja feita a vontade da track que nos consome Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso bico papel Seja feita a vontade da track que nos consome o criminal os burra nas masmorras, matando minhas mesmices. O Ivo do lobo, que cansou de ser bobo. Precisa de uma coach, me volte no apocalipse. tata, tata, tá, tá, tá, tá. pronto, passei geral. Cobravam a responsa que sempre tive no game. Eu nunca almejei o brame. eu sempre pensei no grime eu Ouvi a costa Gold dando fuga da sirene. Tranquilo, me chama de Bivette, ou dona usando type. Chuva de Mac no Lab, eu morro tá, tá Se nós tem Passa pano, feio, o pano rasga Pino tem de um monte na minha pique Eu já liguei pro pino, hoje a carga tá pesada É uma yeah. cilada, tudo tá dubilado Em quebro tudo, track vou Residente, residência nossa rua Aqui a carne vem crua, mastigada é no playground Nosso nome é underground e a classe perpetua Peguei nojo de sua fábula, isso não é conto de fada ruim ensina mais que a escola, professoras são as víboras Não ande com amigas, mas são Dráculas as cédulas Que se vão junto à índole da de máscara, retire sua máscara mentindo mais que máscarinhas. logo eu enredo de sua convicção dá a cara tapa bro dá um tapa no bacana show é fogo na bagana olha cana tão de olidão pai nosso que estás no céu santificado seja o nosso microfone venha a nós o vosso big papel seja feita a vontade da track que nos consome pai nosso que estás Seja o nosso microfone. Venha nós o vosso pique papel. Seja feita a vontade da track que nos consome. Mas se me perdoa, por favor, eu tô jogando muita meta no ventilador. Tá muito difícil pra mim ser quem hoje eu sou. Olha quanta média aquela vaca, jogou. Falando que eu sou o único bote. Tentada de minha cota, já tá falha com outra forma de pensar. Continuo trabalhando duro por mim mesmo. Só de é poderoso. me criticar por ser filho de Exu para é, de de de é, de é filho de Deus, somos filhos de Deus As sete velas do conga estão acesas Eu sou filho de Deus, Deus é filho de Deus Pode me criticar por ser filho de Exu Para é filho de Deus, somos filhos de Deus As sete velas do Congá estão acesas Eu sou filho de Deus, Deus é filho de Deus